Olá pessoal, vamos dar continuidade aqui a nossa aula. É, na última aula nós mostramos né, um modelo é, ajustado, né, um problema utilizando a regressão probit. É, aprendemos várias coisas lá naquela aula e nessa aula de hoje a gente vai aprender como que a gente consegue estimar aqueles coeficientes aqui dentro do R. É, para quem não se inscreveu no canal, se inscreva, assista essas últimas aulas que elas é muito importante para a gente entender essa, tudo bem? É, então, iniciando, aqui na descrição do vídeo tem, algum conjunto, tem um conjunto de dados. Né, tem um link com o um conjunto de dados vocês fazem o download, que são os exemplos que nós vamos utilizar. É, tem aqui uma rotina, né, que é com um, alguns comandos, que é essa que está aberta aqui. E aí né, nós vamos começar então, a executar esses comandos. Inicialmente eu vou aqui apagar a memória do R. Tem esse comando aqui que é para a gente instalar um pacote com o qual a gente vai fazer análise análise né, do modelo linear generalizado. Eu vou dar um ctrl enter aqui e vai dar um erro, porque esse pacote ele ainda não está né, na plataforma do r -Cran. Pode ser que nesse momento que vocês estão assistindo a aula já esteja, tudo bem? Mas no momento ainda não publiquei ele. É, se caso esse comando aqui não dá certo, né, tal como não deu aqui... É, basta nós instalarmos ele direto lá do GitHub então é só utilizar essas duas linhas de comando aqui que a gente vai conseguir é, instalar o pacote né? então essa primeira linha de comando aqui a gente vai ativar ou instalar o DevTools e nesse segundo aqui a gente vai conseguir fazer a instalação do pacote direto lá do GitHub, tudo bem? Vou voltar o jogo da velha aqui, acreditando que nesse momento, né, que vocês estão usando, esse comando aqui já esteja ok. Aí basta esperar um pouquinho né, que o R, ele vai lá dentro do GitHub, abaixo o pacote e faz a instalação. Né? Então aqui a gente acabou de instalar, é, depois da instalação nós vamos ativar o pacote. Se nós quisermos ver o manual do pacote, basta colocar uma interrogação em nome dele. E aqui a gente já vai ver né, informações sobre o objetivo desse pacote. Né, ele tem aqui também explicações em português. É, e a principal função, né, que é a qual nós vamos utilizar hoje, é se nomear o REC. A gente consegue abrir o manual dela clicando aqui em cima. Ou então dando CTRL ENTER né, na interrogação e o nome da função. É... Aí tá beleza. Uma função que a gente tem, que é muito interessante tem desse pacote, é esse 7WD, né? script, que ele vai vir e vai indicar a pasta onde o arquivo, né? onde a rotina ela foi salva. Então ele vai fazer o 7 é né? como se a gente copiasse esse endereço, colasse lá dentro do setwd para indicar essa pasta de trabalho. Né? Mas ao invés de a gente copiar e colar a pasta, dá um Ctrl Enter aqui, ele já vai entender aquela pasta como sendo a nossa pasta onde tem os arquivos de interesse. É, o arquivo que nós vamos usar nessa aula é aquele mesmo que nós vimos lá na aula anterior né, onde nós temos aqui doses de um determinado inseticida e para cada inseto né, 24 insetos, a gente tem zero para quanto o inseto não morreu e um para quanto a gente teve sucesso, né, teve aqui a morte do inseto. É, nós vamos então Fazer o seguinte, é, vamos utilizar aqui nossa função, data, né, o nosso conjunto de dados, aqui está explicando direitinho né, o que, que seria isso. É, na verdade, nosso conjunto de dados ele tem que estar tá organizado dessa mesma forma que está aqui, em situações né, onde a gente tem apenas um fator, aqui a gente só tem um fator, que é doses. Se fosse doses e dias, por exemplo, dois fatores, a gente colocar true igual a true, e aí a gente tem que ter três colunas, fator A, fator B e a nossa variável resposta. Né? Mas como é só um fator, eu vou colocar aqui true como falso. Data vai ser essa matriz aqui contendo apenas essas duas linhas. E a família, vamos colocar aqui família pro bit. Né? A gente quer ajustar uma regressão pro bit. É... Então eu vou vir aqui, né? vou dar um ctrl enter. E só de fazer isso, nós já vamos conseguir aqui ajustar dois modelos de regressão. O primeiro, que é o mais utilizado, e né, é o que a gente utilizou lá na aula, que seria aquele modelo de regressão polinomial de primeiro grau, né, onde a gente tem um intercepto que multiplica o valor de x e é, Nesse primeiro modelo aqui, nós temos inicialmente uma análise de deviença, essa análise de deviência é algo parecido com a análise de variância. Né? A análise de variância a gente utiliza ela numa situação, né, onde nós já aprendemos lá no curso de estatística experimental, né? lá na aula de regressão, no curso de regressão múltipla e outras playlists. Mas quando a gente está trabalhando com modelo linear generalizado, a gente faz uma análise que a gente chama de análise de deviência. E nessa análise de deviência a gente consegue verificar a significância de um determinado efeito. Então, aqui a gente tem o um efeito linear de X. Né? A gente consegue ver que o efeito linear de X é significativo, ou seja, vale a pena eu considerar né? é, esse efeito linear aqui no nosso modelo. Ele nos leva a conseguir explicar né? a mortalidade dos nossos insetos por meio das doses. Temos aqui a estimativa dos coeficientes de regressão, né? aqui do intercepto, aqui do coeficiente linear, né? o coeficiente angular da reta, e aqui as significâncias né, desses coeficientes. É, além disso, nós temos aqui também o AIC, que a gente falou que é um parâmetro legal, né, isso é em outras playlists, para a gente selecionar entre modelos de regressão. É, mas depois a gente volta a falar desses avaliadores da qualidade do ajuste. E aqui ele também ajusta o outro modelo, né, que seria considerando um modelo de regressão polinomial de segundo grau, né, dentro ali daquela função de ligação para o bit, onde nós temos aqui um intercepto é, coeficiente né, linear e aqui a gente tem um coeficiente quadrático. Né, então a gente está estimando aqui três coeficientes. Então da mesma forma na análise da né, nós temos aqui é, o efeito linear de x, a gente vê que ele foi significativo, tem o um efeito quadrático de x. A gente vê que o efeito quadrático de x não é significativo. Então se nós formos olhar aqui pela significância, a gente vai ver que não vale a pena a gente considerar esse modelo quadrático, né? que é mais interessante a gente considerar esse modelo aqui linear. É, além disso, se nós formos olhar a significância aqui dos coeficientes, a gente viu que todos os casos foram não significativos, né? Então fica claro que o modelo 1 ele é melhor nessa situação. Então aqui apresenta para a gente formações do AIC, né? Quanto menor o estimativo do AIC, melhor é o modelo. A gente consegue ver que o modelo 1 foi melhor. A gente tem como estimativa chamado R2 de MC Farthens, depois a gente fala sobre ele. A gente vê aqui, né? Se a gente for olhar para esse R2, o modelo 2 seria melhor. É que o outro R2, né, que vocês não precisam preocupar agora, mas que indica também que o modelo 1 é o melhor. É, então, né, a gente consideraria esse modelo 1, olhando aqui as significâncias, aqui, tanto na análise de Debian quanto aqui nas coeficientes aqui de regressão, e também considerando o A e C. E aqui a gente já tem um gráfico né? é, bem representado aqui da nossa curva de regressão. É, além disso, pessoal, se vocês quiserem fazer o gráfico lá no R, né, com essa curva, essa função, é, dentro desse objeto chamado res, que a gente acabou de criar aqui, nós temos os valores de x, os valores de y... Onde nós conseguimos criar essa curva. Né? A gente faz o gráfico e consegue fazer essa, esse mesmo gráfico lá no Excel. É uma outra possibilidade interessante. É, então é isso. Nessa aula a gente aprendeu como fazer a regressão pro bit, né? utilizando esse pacote aqui do, do R. É, e fique de olho que na próxima aula nós já vamos falar sobre a regressão logit. tudo bem? É, então é isso, pessoal. Até a próxima aula.